E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka e hoje a gente vai testar o Grid Legends, que vai entrar na Game Pass a partir do dia 1 de setembro, né? Então a gente vai fazer umas corridinhas aqui pra gente ver como é que é o gráfico, como é que é a jogabilidade. Eu vejo que o pessoal não gostou muito do modo campanha, porque é legendado, né? E geralmente a cor de Massa ela traz o jogo dublado pra gente. A gente tem um menuzinho aqui bem simples, tem um social, modo online ali, dá pra jogar dá pra você jogar com os amigos que é do PC parece que é até do Playstation também né, bacana isso aí então a gente vai dar uma olhada aqui primeiramente eu acho que o jogo ele veio muito caro né, pelo que a gente tem no mercado aí, e é um jogo mais nichado né, que é corrida de circuito não é mundo aberto igual Forza então isso pega um público muito pequeno eu acho que é mais uma opção para quem joga no Playstation e não tem aí um Forza Motorsport, né? um jogo mais de circuito casual, então aqui eu já fiz um pouco do modo campanha. Que eu já trouxe esse jogo aqui em live. O modo campanha eu achei o meio chatinho. Porque você começa com aqueles carrinhos paia. Tal eu acho que esse jogo aqui você já deveria ter começado com os carros top para dar aquela animada no cara. E a gente tem algumas categorias aqui que são bem chatinhas, né? Tem aquelas... A caminhonete, na minha opinião, né? Desculpa aí, eu falo que é chato, mas às vezes para você é bacana, né? Categoria de caminhonete eu não gosto. Eu vi que a gente tem uma quantidade de carros aqui muito interessante, tá? Tem carros como o Golf, que eu gosto muito. A gente tem aqui esse Astra, né? Que é bacana. A gente tem é, outras categorias. Eu tô apanhando aqui nos botões. Essa categoria que de, de Tuner, acho que é assim que pronuncia. E tem uns modelinhos aqui Diferenciado, a gente tem a categoria GT, que é a categoria, acho que essa aqui é mais de entrada, né? Eu não entendi porque o carro tá sujo, né? Eu acho que eu tenho que limpar meu carro, talvez eu já corri com esse carro aqui. A gente tem essa categoria de drift, né? Que tem a galera que gosta de fazer drift, tem essa categoria aqui de track day. Track Day. Ah, olha só, tem uns carrinhos da hora, hein? Olha aqui, velho, curto demais esse a é Delta. Olha, tem uns modelos aqui diferenciados, protótipos. A gente tem aqui esse que é o Julia, né? GTA. Bacana, tem uns carros tops aqui, hein? Porsche GT3, vou comprar esse, hein? Tem muita coisa legal aqui, velho. Toda hora aperto o botão errado. Tem aqui também essa categoria Open, né? Que é de carros de fórmula, não gosto. Essa categoria que eu não gosto, tá? Quando cai essa categoria que Eu acho paia pra caramba Se nada é contra Quem gosta Tem a categoria de carros elétricos aqui Tem muito carro, né? Pelo menos a, a variedade de carros é bacana, tá? Tem muito, muito carro Legal mesmo Olha só é, é meio lento pra passar aqui Pra gente ver todos Mas dá pra ver que tem Uns modelos até exóticos Que nem esse RX-7 Eu tô vendo que aqui Não tem um modo de visualização de carro, né? Onde a gente pode mexer Que nem um Forza Vista Não tem Mas Aparentemente a gente tem uma quantidade muito bacana, BMW M6 aqui, ó. Olha esse, parece um R8, né? Esse carro confunde ele, é um Renault. É, tem Porsche GT1, bacana. Tem essa Mercedes aqui, é Mercedes esse aqui? Não, Panos GT, GTR, nunca vi esse carro, bonito. Tem esse outro Lotus, ó. Oh, o Lotus GT1 aqui do Forza Horizon, mas tem muito carro legal, né? Tem muito carro legal. Se a gente ficar olhando aqui, a gente vai perder um tempão. Tem aqui protótipo, eu, esqueci, eu acho que esse aqui é junto com a Red Bull né, o desenvolvimento desse carro tem muito carro, olha esse aqui ó é o Furai, Mazda Furai tem o, esse Bra Brabant, acho que é assim que fala, não sei tem Paganizon da R tem esse outro protótipo aqui, nossa olha esse aqui velho, Shelby Cobra gosto muito desse carro, tem esse aqui também é, beleza, tem muita coisa bacana aqui, tem um modo história aqui né do jogo, tem alguns eventos aqui que já aparece de cara aqui para mim fazer né, não gostei muito do modo história História principalmente porque tá tá legendado né tem aqui ó a, a, e tem outra aqui ó, apareceu outra aqui outro modo história hein para quem tem a versão top tem outro modo de história mas o que nos interessa aqui é fazer as corridas né então eu vou organizar aqui um evento para gente eu já, já deixei até pré definido aqui para não tomar muito tempo né vai ser corrida categoria GT2 para gente ver o, como é que é os carros né tem aqui a, os carros que pode participar desse evento. Eu coloquei no circuito da Red Bull Ring. A gente tem aqui os climas, né? Chuva, neve, tem tudo aqui. A gente pode até colocar aqui uma neve para fazer um teste de uma volta apenas. Para a gente entender bem como é que funciona aqui. Aí depois a gente coloca o clima seco para a gente ver, né? A gente tem aqui nessa categoria essas opções de carros aqui. Eu vou selecionar... Eu vou pegar esse carro aqui. Vamos lá. Aqui 50% do que eu ganhar, né? Que é uma corrida personalizada, vai para o jogo. E o vai para mim beleza vamos lá estamos é, aqui de Astonmate o pessoal fala que quando tá assim esse clima de neve o gráfico o FPS dá uma Dá uma quedinha. Deve cair muito o frame, né? Porque... Olha isso. Quando eu bato, parece que eu... Parece que tá soltando papel. Quando eu bato nos carros dos caras. Ó. Parece que é papel. O que, que é isso? Ei, rapaz. Vamos lá. Olha. quando quanto menos carros vai tendo, né? No grid. Eu coloquei de propósito esse... Esse modo aqui com... É, de inverno, né? Pra gente, para você perceber que quando tem muita informação, eu tô jogando Xbox Series S, que eu não achei muito bem otimizado não. O gráfico, né, aquele gráfico que é o estilo do do Grid, a, a Codemaster ela tem condições e ela sabe trazer um gráfico bacana, só que eles insistem nessa temática do grid a física ela é uma física Ok uma física boa não é ruim não eu acho que essa física aqui não vai prejudicar o cara que joga outros jogos como força eu acho essa física aqui muito melhor do que a do Need for Speed o gráfico é ok né para o jogo que tá de graça aí para quem tem a game pass né então tá valendo demais Dá para fazer umas corridinhas nessa categoria aqui com os amigos, né? Eu só espero que tenha como, tipo assim, juntar o um comboio a galera e selecionar apenas as pistas que a gente gosta, com os carros que a gente quer correr também. Aí seria perfeito. Então já deixa nos comentários se você acha que vale a pena ou não comprar esse game aqui. Eu vou colocar uma corridinha no seco agora para a gente ver como que funciona. É, eu acho que agora vai rodar mais liso, né? Olha o tanto que tá bonita a Ferrari Ixi, eu tô com a embreagem, ela morreu Eu tô usando o câmbio é, manual com embreagem, né? Aí ela... Opa! Aí eu acho que ela... Nossa, velho O pessoal aqui é agressivo, hein? O pessoal aqui é agressivo Vamos lá Bonita, hein? Escuta o som da Ferra aí pra você ter uma ideia De como que é o som dos carros aqui Parece que o escapamento está esquentando. que você tá achando? Eu, eu acho que a sensação de velocidade poderia ser melhor, hein? Eu acho que deveria ter mais elementos no campo de visão, sujeira no... no, no vidro, né? Na tela nossa, sujeira, alguns elementos que passam mais rápido pra gente ter um, uma sensação de velocidade um pouco melhor. Eu, cara, eu não tô vendo ali, mas parece que eu tô com o controle de tração ligado, porque parece que o carro tá segurando muito, né? sensação de velocidade eu esperava um pouco mais, né? Eu acho que até o Grid Al tem uma sensação de velocidade melhor. Eu acho que eu vou trazer o Grid Al ainda para o canal para gente testar. Vamos testar outras pistas, né? Outras opções para gente dar uma olhada. Beleza, eu selecionei o circuito de Brands hatch Com esse carro aqui Que a gente deve ter uma sensação de velocidade maior Uau Acelera muito Esse carro aqui, se não me engano, ele foi feito Em parceria com a Red Bull, não foi? Mano, ele tem um grip absurdo É um grip absurdo o carro Nossa, ele acelera muito Muito bacana esse carro, velho Bonito Escuta o som dele aí E agora que tá na Game Pass, vale a pena Eu vi que a galera do que é... que usa a assinatura da Amazon... Amazon Prime Ganhou esse jogo também Eu tenho a assinatura da Amazon E eu não sabia, cara Então se você ganhou, dá pra jogar junto com a gente Quem é do PC Se a gente for jogar, né? Tem que ver o feedback da galera aí Se vai gostar do game ou não Beleza, eu vou pegar um carrinho mais fraco depois Pra gente testar os carrinhos de boa também, né? Vamos lá, vamos ver de qual que é Tem um detalhe nessa Ferrari aqui Que o aerofólio dela Ele fica se mexendo quando eu freio o carro Nossa, velho Tomei uma pancada ali Não deu pra nem controlar o carro Olha lá o carro rodou Essas categorias aqui elas, Os carros escorregam muito Vamos, lá, vamos ver se a gente consegue passar esse cara aqui sem tomar porrada. Olha lá o, o detalhe no.. no aerofólio. Fica mexendo quando eu freio o carro. Bacana. Acho que o Forza não tem esse detalhezinho não, né? Nossa, né? Acho que a sensação de velocidade. Né? Faltou aquela sensação de velocidade aqui pra gente. Tem muito carro legal, né? um carro bacana. Eu não sei se deve ter mais atualizações. O jogo teve uma recente aí, né, de daqueles eventos de ficar batendo. Agora eu não sei se vai ter mais, né? Mais carros legais. Eu não sei se esse jogo se deu bem no mercado, né, para trazer mais carros. Opa. Escorrega muito esse carro mas mesmo assim dá para controlar. Eu vou colocar uns carrinhos mais de boa, né? Esse carro aqui é é um super carro Vamos colocar uns carrinhos fraquinhos para a gente ver como é que é a sensação de velocidade com eles. Vou terminar essa corrida aqui. O que você achou do som dessa Ferrari aqui? Beleza, eu coloquei uma corridinha aqui com chuva de golfe para a gente ver de qual que é, né? Um carrinho um pouquinho mais lento, para a gente ver como é que funciona aqui a, a fluidez com a chuva. Depois eu quero pegar o Porsche GT3, aí eu acho que já dá para a gente ter uma ideia de como, que, de como que é o jogo, né? Não sei nem se vai dar para pegar o Porsche, se não der eu pego outro. Eu acho que quando chove ou quando tem neve, eu acho que ele não é muito fluido, não. Eu acho que não é bem otimizado, não. O efeito da chuva é tá, ok, vai, ok, tá bom. Bonito o carro, né? Eu acho que a chuva e a neve aqui eu não gostei muito, não. Eu prefiro o clima seco, acho que fica mais bonito. Mas aqui é só pra gente ter uma ideia. Deixa aí nos comentários o que você achou do game. Se você prefere outro jogo, deixa aí nos comentários qual é o outro que você prefere. Eu acho que a proposta desse game aqui, ela... Pra quem já tem tipo Forza Motorsport, ela não consegue é, fazer com que o cara que joga Forza Motorsport venha pra cá não agora que não tem né e gosta de uma lembrando que na Global Cards tem o ainda o Forza Motorsport lá tem a assinatura Game Pass Live Gold mais barato para você que quer adquirir esses jogos aqui E outros né que estão aí na, na Game Pass mas eu acho que para quem tem o Forza Motorsport ele não vai deixar de jogar para jogar o Grid Legends não. acredito que não Deixa aí nos comentários o que você acha Mas assim, é, levando em consideração que o jogo tá de graça para quem tem assinatura Eu acho que jogar uma vez ou outra não dá nada não Tem uns carrinhos legais aqui Beleza, vamos agora de Porsche GT3 RS Azulzão Esse aqui tá com a lanterna transparente, né? bacana tem que tomar cuidado que aqui, se você, se alguém bater em você, cara, você roda fácil, tá? Se bater do lado do seu carro, tal, tá? é perigoso rodar. Eu não gosto dessas pistas de circuito fechado, porque é muito fácil acontecer isso, muito fácil rodar e o cara ficar bravo, né? Então, aí, então aqui tem, tem alguns pontos nesse jogo aqui que eu não gosto. E tem alguns carros que quando você freia em alta velocidade, ele, tipo, perde o controle, sabe? Achei meio ridículo isso. Eu acho que os drive -atars não deveriam... É, eu tô chamando de drive -atars, mas é bots, né? Eles não deveriam entrar na minha frente quando eu tô do lado dele. Gostei do som do Porsche. Cara, muito louco essa, essa pista fictícia aqui, hein? Mas eu vi que esse jogo aqui tava quase 400 reais, né? Eu acho que ele não, va não valia isso não, cara. Eu acho que o pessoal da EA cresceu o olho, né? É um joguinho bacaninha, mas nunca... Ninguém vai deixar de comprar, principalmente quem joga no Xbox, deixar de comprar um Forza Horizon para comprar um Grid Legends, né? Não tem como. Deixa eu ver aqui. Ó, ele aqui deu uma... Uma leve perda de, de estabilidade na hora que eu freio o carro ali. Se der para organizar os eventos com esses carros que eu te mostrei aqui, as pistas que a gente quiser correr, eu acho que é bacana fazer uns eventos online, tá? Deixei nos comentários as suas considerações sobre essa gameplay, no seu ponto de vista. Eu achei lindo o carro, tá? Muito bonito. Só não gostava do preço do jogo, né? Acho que o que deixou o pessoal é desanimado porque esse jogo foi o preço dele. Tava acima dos 300 reais. Acho que a versão básica dele. Ah, o pessoal da EA viu que não não deu certo, né? Aí foi lá e deu de graça para quem tinha tem a, a Amazon Prime e agora quem tem a Game Pass vai poder jogar de graça ele a partir de amanhã. Tá rodando Xbox Series S, tá? Pra quem não tá sabendo, eu tô jogando Xbox Series S. Cara, então esse foi o resumo do Grid Legends, né? Eu acho que a gente vem aqui testar as corridas, né? Que é mais a proposta dele. O modo história dele eu não gosto muito porque te obriga a correr com os carros que pelo menos eu não gosto. Então eu quero mais esse jogo só pra distrair com a galera, fazer umas corridas diferentes e tal. Mas eu vi que o ponto fraco aqui é a sensação de velocidade e a colisão aqui. É muito fácil alguém encostar em você, mesmo aquele toquezinho de corrida, você roda fácil. Mas só isso, é ok. Baseado nos jogos que a gente tem no mercado e até jogos antigos, eu acho que a galera não vai querer deixar de jogar outros jogos para ir direto pro Grid Legends. Porque eu acho que ele, a proposta dele eu não gostei muito, principalmente porque tem muitas pistas fictícias. Mas deixe aí nos comentários o que, que você achou.